num, em algum vídeo de anúncio assim, e ela começou a segmentar, porque você co consegue segmentar pessoas e você não precisa de muito dinheiro, você pode começar com 5 reais por dia, já é suficiente para você atingir algumas pessoas, e esse anúncio aparecia para uma série de características, pessoas com uma série de características que ela escolheu como fazendo parte do público que ela queria comunicar,